Após faltar luz, ele ouviu barulhos estranhos. O vídeo foi capaz de capturar uma energia eletromagnética muito estranha que atrapalhou a gravação da câmera em pelo menos dois lugares. Ao chegar no quarto, ele ouve um barulho e descobre que não estava sozinho. Em seguida, ele ouve uma risada feminina. Então, ele se dirigiu ao banheiro onde teve uma surpresa parece que o líquido simplesmente desapareceu do nada. mas adiante ele vai ao quarto verificar se a janela estava aberta e lá o pior acontece. É a desfile de desfile e <risos> Ali ele se deparou com um boneco horroroso e muito grande que o como um grande monstro e ainda conseguia se teletransportar. O nosso próximo vídeo foi registrado nos Estados Unidos e foi postado pelo canal Uber Inhas Tesla. Nas imagens, vemos um velhinho transportando duas mulheres durante a noite em direção a uma boate. No meio do caminho, as mulheres percebem que há um veículo os perseguindo. De repente, um carro branco fecha o Uber e todos ficam bem assustados. Na sequência, um homem muito raivoso sai de dentro do veículo e corre na direção deles. O que é isso? fucking right leg. Get the fuck out of the car. Just go, just go, go, go, go, just, go just go, go, go around here. Go, go around here. Oh my god, isso is é crazy. Então, eles dão a ré e tentam fugir, mas o maníaco insiste na perseguição e elas decidem chamar a polícia. O so o que aquele homem queria ainda permanece um mistério. O que é isso? Você fucking right, the fuck out of the car right now. Just go, just go, go, go, just go, just go Go, go, around here. go, go around here. Oh my God, isso is é crazy! o the... número 3 um vídeo perturbador deu o que falar nas redes sociais em 2017 aqui vemos uma pessoa despejando na água um líquido verde nojento que parece catarro e o transformando em uma membrana de plástico em seguida ele rapidamente se transforma em um ouro de alface que parece muito real e comestível <risos> はい。 é o que muitos diziam ser o processo de fabricação da alface utilizada no McDonald's. Após uma rápida pesquisa descobrimos que o vídeo na verdade mostra como seria supostamente produzida a alface na China, mas vai saber se essa gororoba não foi distribuída pelos fast foods que temos por aí. No vídeo que se segue, vemos uma abordagem policial a uns jovens que estavam planejando explorar esta casa logo à frente. Parece que eles foram denunciados por alguns moradores. Na ocasião, os jovens alertaram ao policial para não entrar naquela casa, pois nem eles que eram especialistas no assunto conseguiram passar pela porta. Mas o policial achou que era brincadeira e foi tentar a sorte, porém ele irá se arrepender. Meu deus do céu, cara! Meu deus, cara! Corre, corre, corre, corre! Meu deus! No ano de 2018, no Arizona, ocorreu um verdadeiro apocalipse diante de um holocausto animal que ocorria numa cidade do interior. Todos os animais estavam sendo simplesmente devorados e chupados por alguma coisa que ninguém sabia o que era. A situação, inclusive, virou o caso de polícia. Até que um dia, no local onde mais houveram baixas, filmaram que parece ser um chupacabra correndo numa dessas estradas de terra. A partir dessas imagens, até a polícia indicou que a criatura macabra pode ter sido sim a responsável pela vampirização dos animais. Na sua opinião, será que o chupacabra realmente existe? Será que esta é a prova definitiva? Na dúvida, durma de janelas trancadas nesta noite. O vídeo que se segue foi registrado no País de Gales, um homem estava entediado depois de tanto trabalho e foi para a janela de sua casa filmar as ovelhas que enfeitavam a paisagem. Contudo, havia algo em comum na cena, um cavalo com chifres, na verdade, com um único chifre, em outras palavras, um unicórnio. Bom, pode ser um chifre falso que alguém colocou no animal, mas e se for verdade? Eu quero saber a sua opinião nos comentários acerca dessas imagens. Número 7. O caso que se segue foi registrado pelo grupo de investigação paranormal do canal TGF Bru. Aqui eles investigam uma escola que, além de estar abandonada, está bem destruída. Lá eles zoaram, se divertiram muito na certeza de que estavam sozinhos e nada de tão assustador poderia lhes ocorrer. Foi quando coisas estranhas começaram a acontecer. Pois é, meu filho. Não tinha como ser pior, eles infelizmente encontraram balões de gás em uma sala. E o que que isso significa? Sim, isso mesmo, palhaços. E parece que eles estão por todos os lados. pegou pelo Facebook. Nele vemos um registro impressionante de um vulto atravessando um beco próximo a uma boca de fumo. É uma criatura obscura fantasmagórica usando roupão negro. Logo, pode ser o ceifador de almas condenadas, isto é, o Anjo da Morte. Um vídeo impactante registrado na região de Tuzla, no sul do México. Testemunhas relataram que o fantasma que parece estar pegando fogo por algum motivo estava os seguindo pela estrada e aparecia e desaparecia várias vezes no caminho, até que eles resolveram filmar e assim conseguiram filmar essa visão espantosa. O que será essa criatura? Seria o um Anjo de Fogo? Ou talvez alguma entidade que se materializa no fogo? Na mitologia árabe existe um demônio que tem por nome Ifrit. É uma categoria de gênio muito forte e astucioso. Detalhe. Ele é constituído puramente de fogo e se materializa na terra em forma de fogo. Seria esta criatura um demônio árabe?